Olá, você sabia que tem uma novidade para as eleições 2022 que permite que o pré-candidato possa impulsionar conteúdo mesmo antes de registrar a sua candidatura? Mas tome cuidado, porque a norma fala em moderados gastos e isso só vai ser quantificado, medido se está regular ou não, lá na hora da análise do confronto das informações que chegam à justiça eleitoral. Não exagere, não abuse para não ter problemas que possam inviabilizar a sua eleição. E você sabia também que quando você for candidato registrado e estiver realizando os seus impulsionamentos, você não deve fazer uma carga atrás da outra de impulsionamento, porque isso vai gerar boletos diferentes de notas fiscais com valores que vão trazer a obrigatoriedade de tratamento de sobras de campanha ou até mesmo de recolhimentos ao Tesouro Nacional? Então, tome cuidado com os impulsionamentos. Vamos juntos rumo a contas aprovadas.